Boa tarde, prazer imenso estar nesse palco fantástico, sendo visto e vendo pessoas fantásticas. A gente vai ter agora um super bate-papo com duas mulheres incríveis que fazem um trabalho fantástico na periferia de São Paulo, que tem tudo a ver com inovação, com grana, com distribuição de riqueza, geração de renda e inclusão. Inclusão real, não é inclusão de papel, não é caô-caô. Então, vem para cá Jennifer Rodrigues e Michele, linda, querida. Uhul! Uhul! Certo... Ah. Fica no meio. Bom, é... A ideia é que a gente faça, enfim, que elas façam apresentações rápidas. Eu vou atrapalhar muito pouco aqui e a ideia é que a gente tenha pelo menos 10 minutinhos para conversar, é, enfim, é, dialogar com todos vocês. A proposta aqui é falar de black money, da grana que circula na periferia e vai de mãos em mãos. Essa grana... Tem feito na eh, periferia de São Paulo, na periferia do Rio, na periferia de eh, Salvador, algumas mini revoluções que nem sempre são traqueadas e de uma forma qualificada pela imprensa. Eu falo isso com muita assertividade e eh, tristeza porque eu sou jornalista de formação, sou empreendedor, meu nome é Rosenildo Ferreira, eu sou cofundador da startup Vale do Dendê e da startup Um Papo Reto, que é um portal de notícias que atua em São Paulo e o Vale do Dendê atua em Salvador. Sem mais delongas, agradecendo a todas. É, Jennifer, a pergunta comum que fica é, como é que é empreender dentro de todo um ambiente desafiador que se apresenta na periferia, onde muitas vezes a escassez é o que marca, é o que põe ali até onde a gente pode ir. Conta para é, é, a gente é o que a empreende aí, é, tem feito enfim, nessa área. Obrigado. Não, pode ficar. É, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde! Ah, agora eu senti o calor humano! Bom, eu me chamo Jennifer Rodrigues, sou uma das sócias fundadoras do Empreende Aí. É, o Empreende Aí é um negócio de impacto social, fundado aí em 2015, onde a gente capacita empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas a terem seus negócios e com isso gerarem as suas próprias rendas. É, e que a gente vem fazendo esse trabalho então com esse intuito de formação e capacitação é, empreendedora. Opa! E aí, então, o aí foi fundado por mim e também pelo Luiz. Eu sou psicóloga, Luiz é administrador, ambos formados pelo ProUni. É, a gente conta isso porque foi, de fato, uma conquista, olhando né, o contexto de onde a gente vem, porque a gente também é de periferia. É, Luiz empreendeu outras duas vezes e, com isso, trouxeram experiências que ele relatava num blog a princípio. E eu apoiava nesse momento com algumas revisões. Até que no dia 1 de maio de 2015, a gente participa de uma palestra do Mohamed, Mohamed Yunus, lá no Rio de Janeiro. E foi, de fato, uma palestra muito inspiradora e que mobilizou é, para que a gente pudesse fazer algo que tivesse maior impacto dentro do nosso território. Então, foi assim que nasce o Empreende aí a partir é, dessas vivências. E aí, um pouco da nossa inquietação, ela se dá em cima desses dados. Né? Hoje são mais de 10 milhões de habitantes em, em comunidades, 44% da população sonha em empreender, ao passo que 75% dos negócios quebram em até dois anos. Essa estatística ela é conhecida. né? E hoje a gente tem mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, o que aumenta muito a procura pelo empreendedorismo, porque a periferia sempre empreendeu. Só que ela não se reconhece como empreendedora. Então, eles sempre buscaram alternativas de complementação de orçamento familiar para que tivesse ali um equilíbrio financeiro. Então, debruçado em cima desses dados, a gente cria é, o nosso conteúdo, onde a gente é, abarca conteúdos de autoconhecimento, ideação, modelagem, testagem do negócio e a parte de gestão. Então, é fundamental que eu olhe para o indivíduo, antes de tudo para que a gente possa formar essa ideia, olhar o que esse empreendedor tem de recursos e que ele pode potencializar, e a partir disso eu vou entendendo o que é meu público, quais são os meus canais de receitas, como que eu posso testar essa ideia, caso eu ainda não tenha começado, e depois como eu aprendo a gerir tudo isso. Então é um pouco dos conteúdos que a gente desenvolve nos cursos, a partir das nossas experiências práticas e também acadêmicas. Bom, hoje são mais de 500 alunos capacitados é, em 19 turmas do nosso curso presencial. Além do curso presencial, a gente também tem um curso online, a gente tem essas duas frentes. É, e hoje a gente tem mais aí de 250 negócios no portfólio, onde a Michele também, da Boutique de Crioula, fez parte de uma das nossas turmas. Tenho um certo delay. Opa! Eu quero falar bastante dos números que eu acabei passando aqui. Se o pessoal puder me ajudar com o slide anterior, ótimo. Esses são dados bem importantes para nós. É, 67% do nosso público é feminino, mostrando um pouco dessa carinha do empreendedorismo do Brasil, das mulheres. Então, é, a gente levanta muito forte essas duas bandeiras, tanto de mulheres quanto de raça. Então, 66%... É do nosso público é negro, e aí eu falo nesse lugar de quem capacita esses empreendedores, de quem tem articulado e empoderado essa galera para que eles possam movimentar é, receita dos seus negócios e, com isso, trazer é, uma transformação social para eles. É, essa rede de empreendedores que a gente tem acesso é, consegue mobilizar mais de 8 milhões é, por ano, então é uma rede potente, como o Rosenildo falou, a gente às vezes acha que é um cenário de escassez, mas não, é um cenário de potência. Potencial de consumo, de criação, enfim, é um espaço de muita potência, né? E a gente também consegue medir esse resultado dos nossos empreendedores, é, depois de feito o curso, e aí a gente espera mais seis meses para poder medir, e a gente consegue é, identificar que esses empreendedores aumentam em três vezes o seu faturamento. Então é um, um crescimento considerável quando a gente pensa a economia local. Né? E tudo isso é feito a partir da comercialização de produtos e serviços que são pensados é, por eles. E aí acho que falando um pouco dessa, dessa temática e respondendo muito bem aí a pergunta do, do Rosenildo, que é o tema que a gente tem aqui hoje, né, Black Money? É, a população negra movimenta aí cerca de 1,6 trilhões que equivale aí a 24% do nosso PIB. Então, é um volume considerável, não é? Sim ou não? Opa. Sim, muito. Né? É, 56% da nossa população aqui no Brasil é negra. É, e a gente tem comunidades que retratam muito bem esse poder de consumo entre os seus. Então, se a gente poder, puder pensar é, na comunidade de judeus, eles têm o hábito de consumir entre eles, não é? Então, a nossa grande bandeira e a nossa provocação que a gente quer fazer aqui, por que não estimular é, esse poder de compra e olhar é, a, a pluralidade que a gente tem de produtos e serviços para fortalecer essa economia local, essa economia que é bem significativa. Então, por que, que a gente não movimenta né, os nossos esforços ainda mais para poder quebrar esses paradigmas que a gente tem em relação a preconceitos, que a gente sabe que é um cenário caótico. O Brasil é um dos cenários mais críticos quando a gente pensa essa questão é, de gênero e raça. Então, por que não fortalecer essas comunidades para que elas ganhem escalas ainda maiores? Né? É, e aí a gente pode consumir esses serviços, enfim, tendo essa prioridade e também estimular o poder público para que também possa adotar essa prática, porque você... Imagina, né? o poder público, o cenário de governo, consome milhares de produtos e serviços de todas as ordens. E por que não também estimular para que eles possam também consumir é, desse público? Então, acho que é um é grande desafio que a gente lança aqui. E aí, como referencial, o Empreende aí também adota esse estímulo em comunidade. Então, quando a gente pensa é, a nossa equipe, que foi necessário crescer nos últimos anos, porque somente eu e Luiz não conseguíamos dar conta, a gente olhou para dentro do nosso portfólio, ex-alunos que tivessem o potencial de multiplicar a nossa metodologia. Então, são empreendedores que passaram é, pelas nossas capacitações e que a gente percebeu esse potencial de consumo. Assim como a gente faz com a própria agência de comunicação, que foi de uma aluna nossa, que criou uma agência pensando comunicação e marketing. Então, a, o grande desafio é como que a gente fortalece cada vez mais é, esses grupos. Então, está aqui um exemplo é, dos nossos colaboradores, é, o Everton, a Tati, a Cimei. O Everton e a Tati são os facilitadores e o pessoal da comunicação, é, que também são de territórios populares. Então, é, trago o empreende aí como um case de consumo e para outros serviços também. Então, quando a gente pensa em uma formação, por que não contratar esse cofre desse empreendedor? Então, acho que o movimento é esse, essa é a grande provocação que a gente quer fazer aqui hoje. Maravilha, muito bem. Bom, palmas, palmas, muitas palmas. Olha, é, a, foi a... Curadoria mais fácil da minha vida, porque eu foquei em talento, qualidade e essas duas é, é, mulheres têm é, é, talento e qualidade para dar e vender. Mas elas estão vendendo porque aqui é business, entendeu? Não tem essa de não existe almoço grátis aqui, entendeu? Bom, é, é o que a, a Jennifer pontua e a ideia de trazer a Jennifer que opera no desenvolvimento de um ecossistema importante como o fundão da Zona Sul de São Paulo é para dar dimensão, que a gente não está é, falando aqui em caridade, em brincadeira, não é café com leite, é coisa para gente grande gente séria, a gente está falando que 60% dos brasileiros moram em periferias, a gente está é, falando que essa massa gera 141 bilhões em consumo diário, é pão, café, lá em Salvador é mingau, é cafezinha, tiazinha do bolo, mas não é só isso. Eles são empreendedores sim, não é porque não tem a tecnologia. Aliás, todos eles vendem pelo smartphone, tá? Então tem tecnologia. A tiazinha que é, costura, e eu fui filho, eu sou filho de. É, costureira, então e mas não tinha o WhatsApp. Se tivesse, enfim, minha mãe estaria rica hoje. Enfim, vamos lá. E é, qual a, a dimensão que a gente quer colocar nesse palco quando a gente fala de black money, consumo na é, periferia? É colocar a periferia no centro do palco. Então a gente tem aqui a querida michelle que passou pela capacitação, é, do Empreende aí, mais do que isso, ela apostou em algo que é narrativa. O que, é que a gente tem para vender de mais caro o nosso? É o nosso talento, é o jeito que a gente faz as coisas e é a história que a gente conta. Então, a Michelle acerta em mil por cento ao criar uma grife, mas não é mais uma grife, não é uma grife a mais. É uma grife que entrega uma experiência que só ela e, e, e gente com a história dela pode dar. Por isso que o nome é Botique de Crioula. Queridona, conte-nos aí tudo. É, como surge a marca e qual é a importância da é, periferia dentro desse arranjo econômico para o, é, o desenvolvimento do seu business? Boa tarde, gente. É, como ele disse, meu nome é michelle né? Eu sou da periferia do Capão Redondo, onde nasceu a Boutique de Crioula e onde ela está até hoje. E a minha história vem de um incômodo meu. Eu estava há quatro anos no escritório de arquitetura, trabalhando como auxiliar administrativo, e não me reconhecia no ambiente que eu estava trabalhando. Não conseguia sair desse cargo, que era auxiliar administrativo. E depois de alguns anos, isso foi me saturando e eu procurava algo para fazer além daquele trabalho. Não sabia exatamente o que eu ia fazer, porque quando a gente fala em empreendedorismo, é, a gente tem uma visão diferente. A gente vê aquele cara branco na capa da revista que conseguiu um aporte de 200 mil e já começou a empresa dele. Então, quando eu me falava de empreendedorismo para mim, eu achava que eu não estava ligada a isso, que não seria para mim. Mesmo tendo uma mãe que saía pelas ruas vendendo marmitex e tendo uma avó que sustentou três filhos fazendo trança dentro de casa. Ou seja, elas eram empreendedoras. Mas eu não tinha essa visão. Enfim, eu sou bem apaixonada por uma cantora chamada Erika Badu e ela usa turbantes maravilhosos e eu falei, ah, eu vou começar a usar turbantes também. Foi logo numa fase de transição do meu cabelo, onde eu parei de usar química e deixei o meu cabelo natural e quando eu olhei para o mercado, eu não achava produtos que que elevasse essa autoestima de mulher negra. Eu não achava nenhum produto que pudesse é, se conectar comigo naquela fase. Então eu comecei a usar meus turbantes e postar minhas fotos no Facebook e aí eu comecei a ver que pessoas haviam interesse por aquilo que eu estava usando. Perguntavam onde que eu comprava o tecido, como que eu fazia aquela amarração e junto com meu esposo a gente teve a ideia, falou, meu, vamos investir no, nos turbantes, vamos comprar uns tecidos e vamos ver no que dá. Eu peguei uma super grana que eu tinha, que eram 150 reais na época, que foi meu investimento, Fui para uma rua têxtil aqui em São Paulo, fiz a curadoria de alguns tecidos, fiz umas fotos bem amadoras em cima da minha cama e criei a página no Facebook chamada Boutique de Crioula. Dali a gente começou a chamar as amigas, nessas né, amigas que perguntavam que tinham interesse e comecei a mostrar para elas com o que eu estava trabalhando. Depois de um certo tempo a gente viu que a gente não podia ficar só ali no Facebook indo atrás das pessoas, que a gente tinha que ir atrás do nosso, nosso cliente potencial. Então, a gente, eu e meu esposo pegávamos os turbantes, colocava numa mochila e ia para shows de rap, sambas, aonde eu pudesse encontrar mulheres que estavam na mesma fase que eu, eu ia para poder apresentar meu trabalho. E chegava em pessoa por pessoa, apresentando, falando quem eu era, o que eu fazia, perguntava se ela usava o turbante, dependendo da resposta dela, e a gente tinha um papo e eu apresentava os meus serviços. Uh, depois de uns quatro meses, mais ou menos, de empresa, a gente começou a confeccionar nossos primeiros acessórios, que são os brincos, que a gente faz, mas os é, brincos diferenciados com a mesma proposta, dessa de valorizar a mulher negra. Então, são brincos com mulheres com black power, pente garfo, que, que é o acessório que a gente usa para deixar nosso cabelo bem mais volumoso. Então, foram acessórios com essa pegada. A boutique tem seis anos, né, de existência no mercado. Uma coisa que era para ser seis meses, que era o tempo que eu tinha de seguro-desemprego. Hoje são seis anos. Ah, eu e meu esposo a gente se sustenta da, da marca na periferia. Enviamos para o Brasil inteiro através do nosso e-commerce. Temos revendedoras em outros países, como Angola, duas em Angola, Portugal, Estados Unidos. E tamos, temos revendedoras no, no Brasil inteiro também. E fazendo tudo isso lá da periferia, né? recentemente a gente deu um grande passo, a gente saiu de, de um de um espaço pequeno e levamos a boutique de crioula para um espaço bem maior, colocando mais uma pessoa para trabalhar, então a empresa aos poucos, né, enfrentando as barreiras, está aí crescendo e fazendo a diferença. Porque quando viram para mim e nossa, do Capão Redondo você manda para Portugal? Eu falei, sim, do Capão Redondo eu confecciono meus produtos e mando para outro país. E assim a gente está indo, evoluindo. Bacana. É, então, bom, pa palmas aí, né, galera? Bom, é, enfim, eu gosto muito dessas histórias, mas não pelas histórias em si. É, é que elas narram exatamente, elas quebram alguns lugares comuns, preconceitos que a gente tem. Não, mas a tecnologia, não, mas eu estou longe, não, mas eu não tenho grana. Enfim, sem entrar na esparrela da falsa meritocracia brasileira, é, tem uma questão de fundo aí, é que com a, a, o, o barateamento da da tecnologia, hoje os sites, um Facebook, enfim, as redes sociais, é possível que que quem faz um trabalho que tenha identidade e que tenha uma narrativa e que, que seja, porque gente, qualidade é piso, não é? Dizer que ah, o meu produto é de qualidade, pô, faltava agora não selo, né? Então, isso é piso, tem que ter uma história, tem que ter identidade e garra. Bom, e bom, a Michelle ficou claro aqui. Mas, enfim, esse é o lado doce. Obviamente vocês é, passaram ao largo aí é, enfim, dos tombos, né? E a gente leva muito tombo, né? Rapidamente, é, Jennifer. Além da, da descrença, só para dar uma informação aqui, esse número não é nosso. É do, é, do, é do Banco Mundial, um empreendedor negro, e pior ainda, uma empreendedora negra, tem três vezes mais chance de ter o crédito negado no banco. Funciona assim, se o processo for todo ele digital no site, o cara vai te tratando de uma forma, ou a cara vai te tratando de uma forma. Quando, aí aprovam o seu crédito, quando você chega lá para para assinar a ficha e a pessoa te vê, ela não, olha, pega mais aquele documento, mais aquela garantia, etc e tal isso não é vitimismo não é caô, isso foi identificado pelo banco é, mundial, então é... quantas pessoas não acreditaram e quantos não o empreende aí levou até que se tornou enfim essa força que está aí Bom, os tombos foram muitos aí ao longo desses anos. É, primeiro que, ah, no primeiro ano de, de empreender aí, a gente tinha grana zero. Então, a gente fazia bem dizer um trabalho voluntário, hobby, porque a gente não tinha retorno. Então, isso fez com que a gente tivesse dupla jornada de trabalho para poder arcar com todas as outras, outras despesas. Afinal, é, os boletos não recebem abraços como pagamento, né? Então, a gente conciliava com duas atividades profissionais. É, até que a gente conhecia um pouco do universo dos editais, que abriram portas, que foram importantes para um primeiro momento, onde a gente conseguiu captar recursos para poder desenvolver as primeiras turmas e, com isso, ir consolidando e validando o nosso modelo de negócio. E até que a gente chegou às empresas. Então, fundações, institutos, áreas de marketing das empresas e que puderam reconhecer o valor do aí. Não só por uma questão social, mas também como mercado. Então, é, a gente entrega valor quando a gente capacita esses empreendedores que vão precisar dos serviços deles. Então, é negócio. É, então, o aí hoje se considera um negócio de impacto social, porque faz essa ponte. O curso ele é gratuito para o aluno, mas quem financia são as empresas. É, então, a gente tem grandes varejistas, empresas de tecnologia apoiando hoje o aí que faz e permite que os cursos sejam gratuitos para esses empreendedores alavancarem seus negócios. E muitos deles também encontram diversos desafios. Eu acho que não só a questão do crédito, mas também as redes que são limitadas. Hoje, se eu produzo, se eu queria os meus serviços, eu tenho canais totalmente fechados. A minha rede vai ser uma rede menor. Então, abrir portas e conectar esses empreendedores com outras redes abre essa possibilidade de mercado também. Claro, e... E o, e o grande pulo do gato, eu acho que o empreende aí dá, além da qualificação, que enfim a gente poderia obter essa qualificação via internet, mas, enfim, estar no é, território gera uma é, conexão maior em redes que acabam é, potencializando isso. Essa é a minha visão. Conta aí, Michele, é, Participar do Empreende aí e de, e de redes trouxe um ganho para você? Em qual é, medida que essa é, capacitação customizada e com olhar territorial, de identidade, foi é, positiva para é, você? Bem, eu participei do Empreende aí em 2017 e foi um curso que eles fizeram sobre. É... Isso. É, negócios com, é, de impacto. E aí eu falei, eu li a descrição do curso e falei assim, meu, eu faço isso desde 2012. Eu vou lá fazer esse curso. <risos> Bem, eu fui e o que mais me. É, assim. Que uma das. Assim, o curso é excelente, mas o que mais me agradou é eles trazerem a linguagem pra gente da periferia. Né? Porque a gente vai, sei lá, atravessa a ponte, como eu digo, né, do Capão Redondo, tipo, os termos são. Todos técnicos e tal. E quando a gente traz para a periferia, falando os termos, a linguagem nossa, a gente vê que a gente já faz aquilo há muito tempo, sabe? É, meio que é, mascaram a realidade básica com bootstrap. Isso, e isso Total. total. <risos> Bom, é é, aqui a gente... Não vai falar de break even, de bootstrap, de crowdfunding, ok, de match fund, etc. E tal. Mas a gente queria ouvir é, vocês, que eu creio que a maioria aqui não deve ter tido prazer ainda de é, conversar com duas mulheres empreendedoras fantásticas assim. Então a gente tem um tempinho para perguntas. Façam fila porque tem muito pouco tempo. Vamos lá. Quem abre a roda? Não não se acanhem, galera. Vamos lá, perguntas. É, ficou alguma dúvida? Opa, tem um aí. Vamos, enfim, a mulherada sempre né, abrindo a frente. Vamos lá. Fala o seu nome e, e direciona a pergunta, por gentileza. Oi, tudo bom? Eu sou Fernanda. É, eu queria te... Eu fiquei curiosa com o seu... Você falou que está desde 2012, né? Há seis anos... É, que você abriu a sua empresa e tal e você ainda trabalha em casa abriu outro negócio contratou mais pessoas como, como ficou foi uma é uma grande montanha russa empreender principalmente na periferia sem recurso. né uh, nos primeiros anos é, eram dentro de o primeiro ano dentro de casa depois eu fui para um espaço é, onde eu tive do, é, três funcionários na crise de 2016, a gente teve que recuar, mandar funcionários embora, voltar para dentro de casa. Fiquei lá um tempo e agora estou indo para um espaço maior onde eu contratei duas pessoas para ajudar. Então, a gente vive nessa montanha russa. De cada mês que vira a gente tem que pensar todas as estratégias de novo para a gente bater a nossa meta, pagar nossas contas, ver onde a gente vai poder caminhar para poder crescer. Então, é essa evolução. Graças a Deus, agora está melhorando, tá? está fluindo, está crescendo uh, e a gente está indo aí. É, tô, hoje sou eu, meu esposo, mais, dois, mais duas pessoas num espaço maior para atender mais gente, receber pessoas pessoalmente, que o nosso, nossas vendas são totalmente online, mas agora a gente vai ter um espaço para receber pessoas e é isso, dessa forma. Olá, boa tarde. Eu sou Marcos. É... Eu sou eu, eu sou cozinheiro vegano. Eu sou cozinheiro vegano e eu estou empre... eu tô tem... empreendendo, começando o um empreendimento pela internet, usando os recursos da internet, né? É... Moro no Grajaú, moro no, no, na periferia também e estou com esse vou dizer tipo um sonho. É, se realizando pela, usando as ferramentas da internet, né? Usando os, é, os softwares livres, que diz que é livre, mas não é nada livre. E, e eu vejo que a sociedade impõe a gente é, não fazer isso, não correr atrás do que você quer. E eu vejo que eu estou saindo nas ruas de São Paulo vendendo as minhas coisas e utilizando o, a internet para publicar isso, para divulgar isso, e vejo que é, é uma forma de muito difícil de empreender quando você não tem nenhum recurso, e quando a, a sociedade impõe algo que você é, coloca na sua cabeça, que eu tenho, né, coloco na minha cabeça, que é difícil empreender porque você não tem nenhum recurso e ela não te dá isso para você fazer, sabe? E hoje eu, eu tô partindo aí para que pra uma progressão, espero que seja... Mas esse é o caminho eu, mesmo, eu comecei com uma... o Facebook e o Instagram hoje é minha maior, minha, a melhor plataforma que eu tenho para divulgação dos trabalhos e é algo que tipo, não, é, não posso falar pra você que ah, daqui a um ano você vai estar bem e tal e é, só você postar uma foto que as suas vendas vão bombar, não, é um trabalho de formiguinha todos os dias e por mais que eu tenha seis anos, todos os dias a gente aprende com as redes, que as redes sabotam a gente também. Tem dia que, quando muda o algoritmo do Instagram, a gente tem que saber por que, que caiu, caiu o alcance e o que, que a gente tem que fazer para melhorar o alcance para, consecutivamente, as pessoas entrarem no site. Então, trabalho de formiguia, é dia a dia, você matar esse um leão por dia. Mas esse é o caminho, assim, foco, né? Você é bem breve. Exato. Eu que, é Marcos, né? Marcos, é, parabéns pelo trabalho, primeiramente. Eu acho que tem um fator, quando a gente está nas periferias, conheço o Grajaú, a gente tem diversos alunos de lá, tem uma questão é, em relação à autoestima. Parece que as pessoas criam um universo que não é feito para nós. E a gente acredita, a gente vai alimentando essas crenças. Então, quebrar isso é um baita desafio. E aí, acho que contar com uma rede de apoio é fundamental. E para vocês verem o quanto que essa autoestima ela nos boicota e nos fere, que inclusive ela interfere no nosso preço. O preço que a gente coloca nos nossos produtos e serviços, muitas vezes são menores porque a gente acha que as pessoas não vão pagar, porque elas não... não reconhecem o valor naquilo que a gente está entregando. Então, acho que o primeiro passo é você se entender, se empoderar enquanto empreendedor da potência e da qualidade do que você oferece. Eu acho que esse é o passo fundamental assim, para você se fortalecer, fortalecer as suas bases para que você possa se expor para esse mundão entender a qualidade que você tem. E aí, qualificação é sempre essencial, que acho que vai reforçando é, essa mudança de mentalidade e você vai se apropriando disso. tarde, Renato do Pará, e você falou a respeito da narrativa, né? a importância da narrativa, e na sua fala você aproveitou os seus talentos né? e uma oportunidade, é... e logo em seguida você constrói essa narrativa, que essa narrativa pode ser o, talvez o propósito, não sei exatamente, mas esse processo de criação dessa narrativa, a importância dessa narrativa hoje para o teu negócio e eu, esse processo de descoberta do, da sua narrativa, para você ter esse segmento de cliente bem claro, queria que você falasse um pouco dessa importância do seu negócio, para os três, é para os três. É, bem no começo eu não tinha essa ideia dessa narrativa, mas as pessoas começaram a me retornar falando primeiro que a partir dos meus acessórios elas se sentiam melhores, mais empoderadas, e em segundo, ver uma mulher preta, periférica, à frente de um negócio, atendendo milhares de pessoas. E aí essas duas vertentes fizeram eu criar essa autoestima, né? Criar essa autoestima, enxergar para quem eu estava desenvolvendo aquele trabalho. E isso é a, foi sendo o segmento da marca, foi sendo construído ao longo desses seis anos. A gente atende todas as, todas as mulheres, tanto negras quanto brancas, mas quando a pessoa compra o nosso acessório, ela sabe quem eu quero valorizar, quem eu quero colocar como protagonista da marca. Então, quando nossas propagandas são feitas com mulheres negras, então são, eu vou é, quebrando os estereótipos, sabe? Das grandes marcas que, por mais que tenham 54% da população negra no Brasil, buscam um modelo europeu para colocar nas suas propagandas e para fazer os seus produtos. Há dois anos atrás, a mulher negra não achava uma base de rosto que ficasse negra, ficava cinza nas bases. A gente não tinha batom, a gente não tinha base, a gente não tinha produtos para nós, não tinha produtos para os nossos cabelos. E hoje as marcas estão enxergando isso. E eu acredito que é através de um trabalho de pequenos empreendedores, não só eu, mas como outros afroempreendedores, que foram mudando o discurso. Foram fazendo produtos, valorizando essa população que tem potencial de compra aqui no Brasil. Acho que é isso. Só para... Avisar que o próximo slot eu vou comandar é, também, e vai ser um tema que fala com gastronomia, periferia e, e centro, então é bom quem tem enfim, interesse é, nessa área continuar aqui. E, rapidamente, a identidade. É, você acha que se a, a Dirapaz seria a Dirapaz se ela não fosse, se ela não. É, trouxesse para o sul o quão paraense ela é, que a Gabi Amarantos, a própria Fafá, que foi obrigada a tirar o de Belém, porque teoricamente reduzia o escopo dela, e que era exatamente a grande marca dela. Então, felizmente, mesmo no Brasil, houve alguma evolução. Estamos longe... 50 bilhões de anos longe, do, enfim, do ideal, mas é, aí as é, pequenas empresas de cosméticos que acabaram abrindo, escancarando a porta da Unilever e de outras empresas de é, cabelo. Tem uma pesquisa da Etnos que mostrou que quando houve a, a quebra do Lehman Brothers da, das bolsas, Todos os produtos começaram a ter queda de venda, todas as categorias. Menos beleza e higiene focados na mulher negra. Foi o um grande salto. Aí a L'Oreal, francesa, que de burra não tem nada, comprou a Niase, lá de Caxias, do Rio de Janeiro. Só para é, lembrar, que a gente esquece... A Microsoft começou numa garagem, a Apple começou numa garagem, todas elas foram microempresas. A microempresa é a que arrisca mais. O bairro é o grande teste. E, e eu acho que, de alguma forma, acho que você pode, é, se você quiser, é, Jennifer, puxar por aí, porque vender na periferia é mais difícil que vender para rico. Ok? Porque a periferia tem a dupla desconfiança, a grana dele é uma só, ele só tem um tiro, então ele tem que acertar na compra. Então, o seu poder de convencimento tem que ser o dobro. Vender para rico e classe média, o cara compra, ele olha, ah, tá, é, gostei hoje, não quero mais. Agora, quem tem menos renda, menos conhecimento... Ele vai ali, só vai na certa. Então, é um desafio muito grande. De novo, a qualificação e o desafio de operar na periferia. Eu disse, um, enfim, uma grande asneira ou é por aí mesmo? Então, primeiro, respondendo à provocação do colega sobre a narrativa, a gente descobriu que a grande força do empreendedor em termos de, de fala, e não só de fala, mas do fazer, porque eu acho que. Você tem que sustentar as duas pontas e a gente conhece muitos faladores por aí e a gente não, a gente é real. Mas é, é, é o fato de se entender como ser da periferia. Esse é o nosso maior diferencial na hora de dialogar com esses empreendedores. Eu dialogo de igual, eu entendo essas dores, esses problemas e eu consigo propor soluções diante dessa realidade. Então, quando eu sento para conversar com uma empresa, ela vê valor nisso. Porque eu consigo ter essa facilidade de entrada porque eu sou. Então, eu sou essa representação. E sobre os desafios é, de vender internamente das periferias, é o tempo todo a gente sendo testado e tendo que provar o valor. Porque o grau de desconfiança é lá em cima, assim, entre os nossos. O que, às vezes, dói e fere um pouco. Porque a gente precisa criar padrões de qualidade para que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, que é um trabalho ótimo. Então, o tempo todo a gente tem que estar se reafirmando, Marcos. Marcos mostrando o nosso valor e a nossa capacidade, e às vezes é um exercício cansativo, e que aí precisa cuidar do emocional, senão a gente se perde. <risos> Oi gente, é, prazer, Giovanni, e primeiro parabéns pelo trabalho de vocês, tipo, a maioria dos, das pessoas que apareceram aqui hoje falaram, não, na hora de empreender vai com calma, tipo, faz uma reserva, vocês não, vocês têm tudo contra pra fazer e estão fazendo acontecer, tipo, parabéns, é louvável. É, e a minha pergunta é, complementando o que você falou, tipo, vender pra periferia é um pouco mais difícil, só que eu queria entender de vocês na prática, quem... São os clientes e quem são os usuários dos serviços de vocês? Tipo, na prática mesmo, para quem é que vocês estão vendendo? Entendeu? Obrigado. Posso. É, hoje, os nossos beneficiários são os alunos, os empreendedores, as empreendedoras, e os clientes são as empresas. Não sei se eu posso citar nomes. Pode? Pode? Então, a gente tem clientes como Fundação Via Varejo, o Grupo Pão de Açúcar, o próprio Sesc, que está aqui do lado. Então, atores locais que permitem que a gente fortaleça o nosso discurso. Então, por exemplo, o empreendedor ele tem um modelo itinerante. Então, eu consigo rodar concurso em diferentes regiões e extremos através dessas parcerias. E aí, eu tenho é, esse financiamento feito pelas empresas. Então, eu tenho empresas na área de cosméticos, como a Inoar, onde a gente vende pacotes, cotas é, de apoio para esses projetos acontecerem. E aí, olhando um pouco para esse contexto que a gente está aqui hoje, que é de tecnologia, o aí percebeu que no nosso portfólio a gente tinha um número muito reduzido de empreendedores nessa área. A grande maioria são na área de beleza, moda, alimentação. E a gente pensou, por que não fomentar a tecnologia na periferia também? Aí, ano passado, a gente criou o Despertando Empreendedor na Tecnologia, onde a gente capacitou 70 empreendedores, onde a gente tem e-commerce, aplicativos, fintech, enfim, diversos negócios que estão pensando tecnologia na quebrada e que estão conseguindo faturar a partir é, dessa implementação de tecnologia. E aí, por exemplo, para essa ação, quem veio junto foi a Fundação Via Varejo, que tem uma atuação forte também dentro de, de comunidades, E que para ela é exatamente interessante porque fortalece essa marca dentro desse potencial de consumo, que já é o cliente dela. Se a gente for olhar, por exemplo, Casas Bahia e Ponto Frio, tem o seu principal consumidor sendo vindo ali da, da classe C. Então, a gente tem essa relação de, de, de interesse ligado à causa e o, e o grande coração ali do negócio das empresas também. E aí, o beneficiário é o, o aluno. Bem, a grande maioria do meu público são mulheres, 90% mulheres. É, é, grande maioria, mulheres negras que estão em busca justamente de algo para valorizar essa mulher negra, aquela, a fase que ela está passando. Muitas estão passando pela transição capilar, então usam o turbante como um tipo de acessório. Algumas tão, já passaram e agora estão em busca de um acessório que valorize ainda mais essa nova fase dela. Mulheres, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, bastante também, mas a gente acaba vendendo para o Brasil inteiro, no caso. Maravilha. Bom, eu, enfim, a, a, agradeço imensamente, é, primeiro, a, a participação da Jennifer e da Michelle, que é, trouxeram aqui um conteúdo riquíssimo apesar do pouco tempo e a ideia é que a gente tenha uma enfim, interlocução rápida elas vão fi, é, enfim, é, ficar aqui à disposição de vocês nos agradecimentos finais, então, já pega o smartphone, uma caneta aí, elas vão deixar um e-mail a rede é, social delas, para que vocês possam é, é, procurar em meu nome o orgulho de estar nesse palco hoje com essas duas fantásticas empreendedoras. Orgulho porque quem se, se, segura a onda na periferia é a mulher. A mulher faz a é, periferia andar. Eu, felizmente, tive a grande sorte de ter um pai presente. Mas quem segurava a onda em casa mesmo era minha mãe. Quem pôs a nossa família para frente foi a minha mãe. Quem pôs o meu pai na universidade foi a minha mãe. Quem, a, a, enfim, ajudou a pagar a minha a universidade foi a minha mãe. E quando eu quis ir para Londres, quem me deu um baita apoio e, e uma grana foi aquela costureira que virou modelista, etc e tal. Então, estar aqui hoje... Me de orgulho e, mo e mostra que, mais do que eh, periferia, mais do que identidade, eu acho que o grande empreendedorismo, a grande startup, é a verdade. Verdade no que a gente faz. Compromisso com o público que a gente quer atender. Eu vou é, passar agora para quem, enfim, interessa, é, deixar um contato com vocês e fazer rápidas considerações finais. Bem, eu agradeço por todos que, que assistiram e peço para vocês entrarem no Instagram da Boutique de Crioula. Eu acho que falar de black money, é, fortalecimento de pequenos empreendedores, vem daí de você conhecer o trabalho, indicar para outras pessoas que você acha que tem a ver com o perfil da marca. E é isso, é, é Boutique de Crioula, Crioula com K, em todas as redes sociais. Se jogar no Google, aparece lá, tá? Bom, é, gratidão também para quem pôde nos assistir. Também convido vocês a nos seguirem aí nas redes sociais, no Instagram empreende.ai, Facebook empreende.ai e site www.empreendeai.com.br. A gente fica à disposição. Quer falar, Natália? Ela é da comunicação, então, das duas, então ela tá ali desesperada. Muito bom, pessoal. Obrigada.